Bom pessoal, mais um episódio aqui do Trezepada, e hoje aí o André, o Elcio de novo aí, e o assunto hoje é coach, carreira, e tem muita coisa para passar hoje aqui, viu? Vamos nessa. Então, e aí Elcio, o uh, uh, uh, uh, uh. que você acha desse assunto aí? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. O bicho pega com isso aí, viu? Vamos abrir a caixa de panora hoje. Galera que é coach hoje vai, vai... Porrada. Galera coach que é porrada. É coach é trecho, hein? Coach, nossa senhora. O André, você tem parente coach, né? Não queria dizer nada não, mas cuidado hoje, hein? <risos> é. Já vamos começar quem? Abrindo... Quem? quem que é parente coach? O seu cunhado não é coach lá, o marido da, da Juliana? Ah, ele... não, é, ele foi uma época, ele era coach financeiro, mas aí ah, ele, então... ele parou agora, ele largou Bom... as drogas é, e voltou a vida... <risos> É, vamos, Já começamos vamos, bem. Vamos deixar uma coisa bem clara, né, galera? Do jeito que a gente falou no nosso vídeo anterior, quem não viu o nosso episódio anterior, clica aí em cima. Vou deixar depois o link para vocês. Tem profissional bom e tem profissional ruim de qualquer área. Hoje a gente vai pegar para falar dos coaches, né? A gente falou um pouquinho no passado do pessoal de TI, no primeiro episódio que a gente fez. Hoje a gente vai focar um pouco nos coaches, porque aconteceu uma coisa interessante esses dias aí. Na, comigo e com o Adriano aí lá, né? Então a gente queria. Não, talvez não vou falar desse caso em específico, mas sobre coaches em si, até a gente conversou por. E é melhor não. Vamos falar de coaches aí, porque é legal. E, de novo, se tiver algum coach assistindo, lembre-se. Tem coach bom, tem coach ruim aí, galera. esse vídeo é, entender o... se, está, se está sendo um coach bom ou coach ruim. O, o, o que a gente sempre fala, o problema é a banalização das coisas, né? Eu falo, tem coaches excelentes, né? Pessoas que realmente te ajudam aí. Às vezes você tá numa encruzilhada é, é, tentando se, é, se encaixar na vida, né? Seja profissional, pessoal. Acho que o coach te ajuda muito. Mas, cara, tem uma banalização, a gente até comentou aí, outros bate-papos. É, negócio de coaching quântico, coach do coach. Coaching quântico. Vamos coach. ajudar você é. a reprogramar o JavaScript da sua cabeça. Exatamente. Esse cara é famoso aí na internet é verdade, né? o JavaScript eu já esse cara aí, sua... o JavaScript, é Eu vou, vou refazer o Javascript da sua cabeça esse Você cara vê o, é cara o cara já cara. tem um nicho, né? O cara já tem um nicho, ele já focou ali Quem ah, sabe o que, que é Javascript é. Porque nem todo mundo sabe o que, que é, né? Então assim, tem vários coaches Coaches de carreira, e é legal que coach é uma palavra Que veio muito também Quando a gente olha, quando, quando se popularizou do próprio coaching de, do treinador, né? Treinadores Exato. americanos que eram os coaches, eles estavam lá para fazer aquele trabalho de coach mesmo, que é incentivar, né? Não sei se. É muito famoso em filme americano que você vê de beisebol, de futebol americano, Sim. quando os caras estão perdendo, né? A moral tá baixa, o coach vai lá. Pô, oh, galera, caramba, vocês estão perdendo, mas pô, vocês têm o poder, né? Pô, vamos nessa, tal. Tá? Então o, o coach, né? Começou a olhar muito o que esse coach aí fazia essa parte de engajamento, e aí criou todo esse, esse nicho agora de vários tipos de coach, né? Então, teu o executive coach, coach de carreira, coach quântico, e aí a galera, a gente brincou com o LinkedIn na outra, né? A galera fica criativa, vai criando um monte de nome aí para coach, aí de todas as coisas, né? Então, eu já tive uma experiência é, positiva, assim, com o coach, né? Eu lembro quando eu saí de um, de um outro trabalho que eu tinha, e aí eu tinha que tava meio que... Tão tinha que tomar uma decisão assim que ou eu focava um pouco mais mesmo na empresa, né, que até então eu tocava em paralelo com o meu sócio e ele tá, desde que a gente abriu, ele tá full time, né, que é o Ricardo lá na, na construtora e eu ficava, vamos dizer, é, part job, né, ficava ali part time no negócio, né. E, e é interessante que ela começa a fazer algumas perguntas, né, então acho que esse é o trabalho... É, quando você pega um bom coach, né? Uhum. É, até para quem está ouvindo a gente, o coach bom não é aquele cara que te dá as respostas, mas é aquele que te faz você pensar, te dá as, faz as perguntas, você mesmo chega a. Ele não vai decidir por você, aliás, isso que é, é o grande, a grande dificuldade da vida, né? É a gente tomar uhum. a decisão. Então, você tem que fazer os questionamentos até que você chegue você mesmo a uma conclusão. Tanto que os e... coaches bons, muito desse movimento de coaches de carreira, executivo, vieram dos psicólogos, né? Os Sim. primeiros coaches, que, na minha opinião era uma época boa, por assim dizer, de ser coachado, né? Veio muito aí dos psicólogos, que são pessoas que, igual você falou, quando você vai no psicólogo, ele não vai te dar uma resposta. Não. Ele vai te fazer pensar naquilo, né? E aí não, não entra nessa parada também de ser um psicólogo que você tá mal em si. Os primeiros coaches que a gente foi popularizando, foi muito aquele coach de carreira, né? Eu, Pô, como eu te ajudo a você melhorar na sua carreira? E é o que você falou, eu entrava muito mais com as perguntas certas para fazer você entender que... Puts, então eu, eu entendi, eu preciso melhorar, né? Eu tive boas experiências também, acho que em 2012, 2013, se eu não me engano. Eu fui com uma experiência experiências com um coach aí de carreira, bem legal, que pô ajudou bem. Né? Então eu já passei sim por uma experiência legal com coach de carreira. Só que aí você é, também vê muita eu... coisa aí né louca na, completando na internet. Que, completando o que vocês estão falando, eu também tive uma experiência excelente na minha vida, que é, foi assim, acho que mudou o rumo da minha vida, que eu tive a chance de conhecer né, o senhor Jorge Garal, né, que é aí um, uma pessoa que cara, assim, um, vamos falar coach, mas para mim ele é um anjo, né? Porque o cara, cara, ele ele em dois, vamos falar em 2002, 2001, quando eu comecei a ver, eu comecei a ver internet, né? É, HTML lá em 96, 97, tive o primeiro contato, e aí em 2000 eu falei com um amigo, cara, vamos começar a vender site aí para imobiliária, né? ver se os caras começam a colocar, né, o anúncio das, das casas e aí a gente ia, pegava as fotos, batia a foto, montava e aí eu conheci o o, o senhor Jorge Garal que ele era pai de uma amiga minha da escola e ele, cara, só para você ter uma ideia, ele foi diretor do RH da Gerdau por muitos anos, né? É, ele teve uma empresa de consultoria mesmo, ele ele uma época trabalhou aí para dar uns direcionamentos para o McDonald's aqui no Brasil. Então, treinar a equipe, motivacional, aquela coisa toda. Ele também trabalhou com a questão de venda da Yakult aqui no Brasil, né? E, e eu lembro que em 2002 ele, ele falou para mim, olha, eu, eu vou te ajudar porque vender esse serviço de site, né? Que na época vender esse serviço é muito diferente de você vender, por exemplo, uma caneta, algo físico, né? Então, vender algo que ninguém ainda aposta, que é algo novo que não se sabe o futuro disso mas eu ele falava né isso a internet vai chegar para todo mundo vai ser um sucesso e eu nunca me esqueço ele falava isso para mim em 2002 Pô, cara imagina só quando você tiver as condições de montar um sistema que lê lá a caixa d'água e sai todos os dados de consumo e dados de, de, de quanto. É, fazendo um cálculo de quanto que eu vou gastar pelo cálculo que eu já usei olha a visão do cara né e, e ele me ajudou muito ele me dava aulas de é, como vender e tinha uma câmera né porque ele usava isso no treinamento ele me gravava aí depois eu assistia né como que eu me comportando então, ele me ensinou a mexer o braço até abrir maleta. na época a gente usava maleta né para ir nos clientes então até como abrir a maleta como se comportar o jeito de falar o jeito de colocar o braço, o jeito de ler o cliente para sabe copiar os gestos dele para que o no subconsciente dele o famoso rapor ele... né é isso cara meu isso isso para mim mudou tudo mudou tudo foram assim dois anos que eu tive essa chance né de depois ele se mudou acabou indo para o Rio de Janeiro né ele abriu uma pousada lá com a esposa se aposentou enfim mas cara foi a melhor experiência. é um ser assim que tá... Sabe um ano luz da, da onde ele vive é, é incrível, cara. Tem isso coisas foi que pago eu me Adriano? Ou foi, não foi de, graça, de na amizade, graça na amizade, na broderagem, É porque eu acabei é, a gente tinha um grupo de amigos ali da rua e a filha dele estudava comigo, cara. E a gente vivia lá na casa dela, todo mundo a turma. E aí quando ele ficou sabendo que eu tava, né, desenvolvendo o site estático ainda, HTML puro, ele falou, cara, você sabe como vender isso? Eu não sabia cara é, é muito difícil vender eu não sei se vocês já tiveram experiência de vender acho que todos aqui né vender serviço ainda mais eu, na época Estou tô falando em 2001 2002 ninguém apostava assim internet que nem hoje né cara então assim dois anos de graça na faixa e ele me levava umas palestras aí com esses coaches famosos né cara então assim foi assim uma experiência foi um presente de Deus que mudou o rumo da minha vida então assim só que tem os coaches também que são é, picados. Mas aí, Adriano, sabe o que é interessante? <risos> Vamos pegar um, é. um específico, para pegar um nome específico, para ficar mais claro. Vamos pegar o coach de carreira. O que me deixa pé da vida com quem se diz coach de carreira? É um cara que até tem umas doeiras que acontecem aí no Facebook. tem uns memes, que é o cara nunca teve uma carreira e quer vir me dizer como eu tenho que seguir numa carreira. Então, olha o exemplo legal que você deu. Esse cara, ele era bom, ele já foi um vendedor ele já sabia Sim. como fazer as coisas. Então ele é um cara que sabe chegar lá e te dar um coaching, né, fazer o um coaching com você sobre o assunto de como você vender, como você melhora a sua carreira. Então, o que me deixa a pé da vida que eu vejo mais aí ultimamente nessa parte dos coaches é aquela galera que nunca teve uma carreira em si. Muita gente que acabou de fazer algum curso, alguma coisa aí, viu que tá na moda falar essa palavra coach de carreira e quer ficar fazendo coaching de outras pessoas. Cara, isso pra mim é muito nocivo. Tipo, você tá tentando ajudar alguém e você não tem o um skill coach. pra ajudar. Você não tem o um skill pra ajudar essa pessoa. Né? Então, assim, isso até acontece em várias áreas. Vou dar um exemplo na área técnica. um tempo atrás, eu odeio esse nome. Falava-se assim, muito de coach ágil. Eu fui na empresa que eu trabalho hoje, eu fui coach ágil. Eu odeio o nome. você nunca gostei de coach ágil. Eu sempre que de falar, já é o master, scrum master. Mas coach ágil, já, eu já falei puta, falar que é coach vai começar aquela história do coach, né? E acontecia muito de ter muito coach que nunca trabalhou com software, nunca trabalhou com agilidade, nunca foi de um time Scrum, por exemplo, ou de um time ágil, fez um cursinho lá de Scrum Master, de Team Lead, pode chamar como quiser, e aí ele vira e vai para uma empresa e fala não, eu sou Agile Coach. A primeira lugar que esse cara ia lá e eu, eu olhava isso, e ele chegava e dava aquelas respostas prontas, né? Não, Pra isso resolver, você tem que quebrar a história, né? Você tem que quebrar sua user story, tem que fazer a planning. Aí o time perguntava, tá, como eu quebro? O que é a planning? Errou. <risos> peraí que eu vou ver no Google. Peraí pera que já eu, volto. eu vou... Não, lê aí o Scrum Guide. Não, peraí. Coach, você deveria saber aquilo que você está querendo ensinar e passar, né? É igual o André falou, um bom coach também. Ele não vai... E te dá a resposta a plane é isso aqui ele tem que te dar o um significado então sabe por que que você faz isso para te ajudar nesta forma então banalizou tanto e uma das coisas que me deixa mais puta é isso é a galera que se diz coach de alguma coisa qual carreira e ela nunca teve uma carreira tipo, nunca conseguiu ser estável numa empresa nunca conseguiu entregar nada de bom numa empresa e quer vir me ensinar o que, que eu tenho que fazer para eu ter uma carreira boa é tipo um meme muito bom acho, que tem no YouTube é um vídeo assim, como ter um milhão de likes no vídeo do YouTube. Aí você vai ver o vídeo do cara tem, tipo, 200 likes. Porra! É, tipo... <risos> Caramba, né? Então é isso que é, que é complicado, né? Esse exemplo que você é muito bom. É um cara bom. É um cara que já viveu, Não, cara, né? foi assim... Foi... Eu era bem mais novo, né, cara? E assim, foi uma experiência porque hoje me dá base para justamente o que você falou, Elcio Quando o cara vem, né, com aquela pegada, não, vou te explicar, vou te dar um direcionamento... Cara, eu tive a sorte de, né, de ter esse, esse presente da vida que foi o seu Jorge Garau aí. E, e, e eu tenho essa referência. É um cara que, na prática, era tudo aquilo que ele... Então, ele era minha referência pura. Então, é, o que ele fazia é, é, servia para mim né, é, como um rumo do que eu tinha que fazer. A carreira dele era vitoriosa, assim, né, como profissional... E, e, e muda todo o jogo, né, cara? Porque o cara tá ensinando uma coisa e você vê a vida dele e fala Puxa, esse cara de sucesso é assim, é assim que ele segue a vida dele, então eu vou pegar o que pra mim serve e o que é aplicável pra mim e colocar nos trios da minha vida, né, cara? Agora, você pega uma pessoa que não tem história, não tem... É... É que, assim, é complicado, né, cara? É, eu sei que todo mundo precisa do seu tempo, do, do seu espaço para conquistar, mas é muito difícil você apostar em alguém que não tem história, né, assim, para te dar um rumo. Eu não sei se eu tô sendo muito tô julgando errado né não sei se vocês ah, podem... você tá sendo bem bonzinho nas palavras é. aí é porque cara é porque eu fico pensando também aquelas pessoas de boa-fé né tem pessoas que vão lá estudam se dedicam Só que e o problema é, é que de, um de boa trabalho, intenção né? o inferno é. é cheio né como diria o Matanza sim. o pior é. o pior tipo de pessoa é o idiota de iniciativa né sim é complicado por mais bem que as pessoas querem fazer uma pessoa de bem mais instruída vai causar talvez mais mal do que bem né eu também mas eu, é um particularmente, eu particularmente, eu particularmente é, consigo ter mais confiança em quem tem experiência e case, né? Assim, eu tô falando nisso, né? Nessa questão de coach, né? Puxa, vou ensinar um cara a vender, mas eu nunca vendi um, uma borracha. É complicado, né, cara? Então, assim, uhum. eu só li como é que vende, então eu vou, eu vou te passar o que eu li. É complicado, né? <risos> hum, né? Não sei. Ah, sei o que vocês acham. Não, concordo também. E é o que a gente falou, né? Acho que tem profissional bom e profissional ruim. Tem que tomar mais cuidado do que você falou, na minha opinião, também, né? Da que a gente brincou. Cara, por mais boa que a sua vontade, cuidado. você vai fazer um mal para alguém e você não tá percebendo, né? Por mais bem que você quer fazer, se você não tiver bem instruído, uma pessoa mais instruída não vai conseguir instruir outra pessoa. Você vai acabar ferrando a vida da outra pessoa, né? E aí é muito disso, cara. Um bom coach, e existem bons coaches são pessoas com bagagem também né que não sabem só fazer as perguntas certas mas eles têm bagagem para também te auxiliar naquilo que você precisar eles já passaram pela mesma coisa talvez que você está passando então eles têm a empatia também de conseguir te ajudar nesse ponto né? um exemplo bem legal que eu acho que vocês conhecem muitos aqui que, que vão ver a gente aqui é estão vendo a gente é que é o Tony Robbins né que ele é um coach mundial aí conhecido mundialmente o cara tem uma história de vida, né? Cara, incrível. O cara move tem um, é, milhões. O, o especial dele é Eu Não Sou o Seu Guru, né? No Netflix. É, Eu Não Sou Seu Guru. Cara, é, é, é fantástico, cara, a história de vida do cara, o que ele faz com as pessoas, né? A energia e a bagagem, né? Que ele tem. É, coach com várias pessoas aí, famosas e não famosas. Então, sim... É uma pessoa que você tem mais confiança em seguir, né? Uma então, coisa cara... que eu fiquei com dúvida no, no, no, no, no especial do Netflix. É, ele pega assim, as pessoas aleatórias e ele começa a falar da vida da pessoa, cara, do, do nada assim. Não, na verdade, a pessoa, sei lá, fala meia dúzia de palavras, dá algum testemunho, e daí ele já começa a falar, não, porque você é assim, assado, assim, assim, assim, não sei o quê a pessoa é, é, é isso eu fiquei na dúvida, cara, será que tem tá a equipe por trás dele, faz uma triagem e o cara tem uma puta de uma memória é, é, e ele consegue gravar a cara de cada um e já a história de, de cada um ali pra depois fazer isso, ou ele realmente, em meia dúzia de palavra, ele já consegue ler a pessoa, o que que vocês acham? Eu já vi algumas coisas com relação a isso e pode ser as duas coisas que você falou existem uhum. técnicas pra você de induz, indução né uhum. para que você é, pergunta uma coisa responde outra e você vai é, cavocando e, e indo uh, você vai construindo né a narrativa né eu, inclusive eu tava vendo esses dias aí é, um cara famoso aí no Brasil aí que ele mexe com para coisas paranormais aí então estamos discutindo, <risos> se discutindo um muito você parece um pouco ele <risos> quem não, não vamos ah, citar, não, Adriano, vamos citar não, nome, não, porque, porque não esse cara... Um quem parece? Eu ou o Adriano? Não, não o eu. Adriano parece o cara, ah, não é. vamos citar nome, porque esse cara em específico tem um monte de seguidor queridinho na internet. É... Então não Isso vamos mesmo. falar nada. E... Não quero criar mas haters não, aqui. É, não, falar da... não, a gente pode até ter haters, mas por enquanto, nesses primeiros episódios, não falaremos o nome, mas cita aí. Se é. tiver hater, é que a gente tá no caminho certo. Mas eu já sei quem é que o Adriano tá falando, depois a gente mostra pro André. E eu já vi o cara... Pessoas que conseguem, né, tem técnicas e entendem disso melhor, analisando os vídeos dele e ele usa, tá, né, Você tá isso, sentindo né? aqui, ó, põe a mão aqui, é, você tá sentindo? Cara, se o cara isso, não tava isso. sentindo, a hora que você falou pra ele pôr a mão ali e sentir, ele vai sentir. Então, é eu isso gente mesmo. então tem que fala então, eu isso, né? Não falando é que não isso. é verdade ou não, mas que sim, tem estudos que mostram que talvez isso aí o cara tá sendo induzido e não que tenha algo induzido. lá mesmo. É. Posso todo um dar um estudo. exemplo? exemplo é, recente que acontece aqui em casa, por exemplo, tá todo mundo neurótico por causa da Covid, né? É... Gostei o mundo todo. Pô, todo mundo neurótico esse negócio. E, e a Camila, né, minha esposa, às vezes a gente tá falando assim, ah, é porque não sei o quê. Ou ela vê uma notícia assim e vê aquelas notícias é, é, de. de do número de mortes, e número de casos e que tá aumentando, em hospitais, e aí mostra uma imagem de é uma pessoa na UTI lá, entubada. Ela, na hora, começa a dar falta de ar nela. Ela pô, oh, já tá me dando falta de ar já. Só de ver, é, cara, cara. Só, só é de ver. isso aí, dois, cara. Induz, já me deu falta Com de certeza. ar. Sabe quem usa muito é? isso? Mágico. Uma das partes dos oh, truques, mágico. esses truques que parece que o cara tem clara evidência, porque ele pega a sua carta, por trás, na verdade, eles falam que é um truque de indução. Ele tá te parece que é randômico, parece que você que escolheu, mas ele faz alguma coisa lá que, no final das contas, é ele que tá te induzindo a fazer a parada. E eu vejo muito uma série que é do Penn and Teller, que é o Fulmi, né? Que é o Me Engane, Engane o Penn e Teller, né? Que é os dois mágicos foda. E muitos desses magos que vão lá e fazem essas coisas de... ah Fala um número. Ah, nossa, olha aí, o número que vocês falaram, ó. Eu tinha visto antes de entrar aqui. E aí na hora que eles meio que tentam falar o que, que o cara fez, sem tentar dar muito do da mágica, né? Com alguns códigos, alguma... É Dá a entender que ele fala isso assim, aí. É, é muito boa a, a sua indução, a sua passagem, né? Então, se o, o auditor, o pessoal que tá aqui acha que realmente é random, mas você sabe que não é randômico, né? Você usa uma boa técnica de indução assim, assim, assim. o cara, é, é, eles descobriram. Então, assim... Tem cara... muito isso, né? A mente humana é fogo, né? É, Exatamente. E, e, e tem pessoas que sabem usar isso muito bem, cara, né? Tem pessoas que têm esse dom, né, cara? É, vendedor falou, faz muito né? isso. Vendedor. vendedor faz muito isso, cara. Esse o cara... famoso cara da cara... internet aí, por exemplo, eu vi um vídeo de um cara que é tipo... Não é o cara do Metaforando, mas é um cara não, que... Ele também é especialista que... aí nessas coisas de... Acho que e o mesmo Psicologia e tal. É, e ele pega o vídeo desse cara super famoso aí do, do YouTube. E ele começa a falar: Ó. Sabe quando ele põe a mão no ombro do cara? E Começa a falar. E ele faz isso aqui. Isso aqui é técnica de indução. Tipo. Hipnose também, né? Não, não chegava a ser uma, uma indução. Não, não, não de transe. É hipnose. Si, mas é de suge é sugestão. Ele te dá a sugestão e seu inconsciente... E sabe que ele, eu sabe a técnica também, é, você viu o mesmo vídeo que eu vi, tenho certeza disso, é, ele te pergunta uma coisa, você responde outra, aí ele consegue construir uma história baseada naquela sua resposta, e aí ele vai arrancando com seu sim e não, sabe? E aí ele vai construindo a narrativa. É, não, Cara... mas você tá... Você tá, viu um o que eu vi muito bom dele, Adriano? Ele tá numa casa, e aí ele vê um quarto, assim, e, e o pessoal meio que na hora, assim... Fala pra assim, não, ninguém consegue entrar nesse quarto. E ele assume Ai. que ninguém consegue entrar no quarto. Aí ele olha o quarto e fala, meu Deus, aqui tem um monte de coisa. Aí uma mulher, a mulher começa a chegar um pouco perto, ele até, não, não, não entra aqui porque eu não quero entrar aqui. Aí chega o tiozinho da casa, não entra aqui, não, não, não, você entra aqui, aí ele fala, eu sou o único, que eu durmo aqui na boa. Tipo, ele quis dizer que o bagulho era o hiper perigoso. E o tiozinho entra lá e dorme de boa. Aí ele constrói a narrativa. É, então talvez eles deixem você entrar por... Pera aí. Você tava Mano, com cagaço. Merda, cara. Você, tava se... com, você tava com puta de um cagaço de entrar. De não deixar ninguém entrar. Porque aí tinha uns negócios coisa ruim. E aí, só, aí quando o tiozinho vira e fala. ah Eu, eu, eu, eu durmo aqui de boa. Não, ah, pôde, eu quero dormir, dá licença. eu acho que você, então, acho que eles estão <risos> deixando você entrar no quarto... Não, pera aí, o bagulho não era foda? Ninguém, até é. você não tava com medo de entrar no quarto? E aí, o cara pega esses vídeos e analisa, de novo, sem falar de crença de ninguém. Né, mas mostra muito isso, é, é, é, aí você, é, tá, é, você até a, dá uma... A discussão aqui não é se existe ou não existe, Exato, tá, gente? Exato, mas dá até é. uma, mas dá uma virada de chama na sua cabeça, falando assim... Faz sentido esse negócio da indução, de sugestionamento, quem, quem usa bem essas técnicas, né, fazendo um gancho aí, é, é vidente e vigarista, né, cara? Vidente Opa. charlatão, porque, pô, a pessoa chega e fala, peraí, que eu vou jogar, vou virar as cartas, aí fala assim, nossa, eu vejo uma mulher, aí outra pessoa já fala, Maria? Aí ela, Ih, pronto, pronto, peguei, pronto é. já pegou. Eu assim, não, não sei é, o quê. Os cara que, um dá homem golpe doente, que faz isso. ai, meu tio, Pô, sempre você vai ter alguém que está doente na família, sempre tem alguém que está passando por alguma dificuldade, então ela pega coisas comuns e né e acaba induzindo a pessoa, e vai levando a conversa, e vai, vai, vai, a vai, vai. que dá golpe não faz isso? Ah, dá, e fica alguém certeza. no fundo, mãe, mãe, mãe, estamos é. com a sua filha, nossa, tá com a Amanda, tô com a é. Amanda, puta, fudeu. Amanda. Posso falar uma coisa para vocês? Incrível. Semana passada, participei daquele treinamento lá na empresa, eu sei que... O pessoal estava falando sobre AWS e tal, né? Sobre como construir pipelines lá, né? Para a galera. E antes de começar a reunião, antes de começar a gravar, o cara que tava um convidado lá falou assim, puxa, gente, meu pai acabou de cair num golpe. É, ligaram para ele e aí falando que era eu, que eu tinha trocado de telefone, que eu tava precisando... Por isso que o, o telefone não batia no WhatsApp, que, eu precisava, que ele né, precisava de dinheiro para pagar uma conta urgente e tal. E o pai dele caiu e foi lá, depositou, só que são vizinhos. Só que o pai dele na pressa, né, o cara deve passar de uma opressão lá, depositou. Uh, e aí ele foi lá na casa do filho e o que, que aconteceu? Não era ele. <risos> Perdeu o cara. Então isso aí, tá cara. complicado, é... né? O é cara lá do da onde a gente trabalha lá. É outra coisa cara. que eu estava lembrando aqui, que a gente estava falando de banalização né de, de coach. Eu acho que que é muito engraçado também é, é, é aqueles de. A gente está falando motivacional, né? Você já vê uns assim que estão uns vídeos da galera, tipo de guerra. Ah, Vai lá! Ah, uh, ah. Puta que pariu. Tem, cara, tem, uma marca, tem, fundamento. tem uma marca famosa aí que emagrece, que eu também não vou falar o nome, que é os famosos shakes que emagrece, que é nessa ah. linha, cara. É, é, é, é uma pegada meio de guerra, assim, né? O um negócio que parece ah. que você tá indo pra uma, uma frente de guerra, assim, cara. E tem fundamentos, vocês já viram rugby até? Quem gosta aí? tem aquele que é o é, né? eles fazem o hack, ah o é verdade mas é. aquilo lá é um negócio que para eles tem valor para eles tem sentido não é para todo igual falou o um coach sabe falar aquilo que tem valor te ajudar a entender o que que vai se encaixar então tem fundamentos tu ah, ah, vamos que é a energia em si a energização mas não é para todo mundo aí não, é não mas você concorda que, eu eu fazer, que né? é, é então é. Se você faz aqui, por exemplo, que nem antes de um jogo, então você faz aquela, aquela motivação ali, e depois de um jogo que vai durar, sei lá, 60 minutos, 90 minutos, depois você volta para a tua vida normal, no caso dos jogadores, né? Uhum. Aí como é que você transporta isso, por exemplo, para a tua vida profissional? Todo dia você vai acordar às 6 horas da manhã, vai fazer o raca e vai trabalhar? Então, assim, você precisa... Se, se, sim, se... Isso aí, na verdade, é... Cara, eu imaginei você acordando, levantando e pulando e fazendo ah, raka. fazendo raka, cara. Eu e vou fazer tá a raga tanga né? quando eu acordar. Zaga... Não, eu não quero imaginar isso, pelo amor de Deus. Para, vai. Porque assim, é uma coisa também que é muito falada em treinamentos, né? você não consegue motivar ninguém. O que é motivar é motivo para a ação. Você consegue sensibilizar, então você sensibiliza... A motivação tem que da pessoa, pessoa, né? Motivação vem de dentro, exatamente. Então, é, é, isso que, isso é que a gente acabou de falar, de ha, hu, ha. isso é está sensibilizando a pessoa, né? está tá mexendo com o emocional dela, para que ela mesmo encontre dentro dela o motivo para agir. É, então, eu acho que é mais válido a pessoa, e aí não vamos entrar, que aí acaba sendo o um papo de coaching mesmo, que é o tal do propósito, cara isso te gera, isso gera motivo para agir, para que, que uhum. eu acordo todo dia de manhã e vou fazer aquele trabalho que eu faço, você tem que ter um motivo para isso, seja, cara, eu odeio meu trabalho, mas eu quero sustentar meus filhos, é um, um propósito. propósito, é um propósito, aliás, super digno, é, e na verdade esse, negócio, esse propósito gourmet, vamos dizer assim, ele, ele, ele começou a vir com jovens que estão é, casando cada vez mais tarde tendo filhos cada vez mais tarde. Então ele não tem esse primeiro propósito que nosso, nossos pais tinham, que é o quê? Cara, eu preciso dar comida para meus filhos, esse é o meu propósito. Não é ser feliz, é fazer o que eu gosto, não, eu preciso Então, mas o coach comida o de casa. Esse aqui é o problema do ah. coach gourmet, ele não é. te vem com o um propósito, ele te vem com alguma coisa que não é um propósito. Ele te vem com uma técnica, ele te vem com uma fala, ele te vem com um programa de três dias a ser seguido, só que ele não te vem com propósito, o coach Gourmet. Cara, né? como eu detesto essa palavra Gourmet, cara. acho que isso aí desgraçou a humanidade. <risos> cara, é legal, olha só. Não, é não, legal, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ó, você comer a porra de um brigadeiro lá, tu pagava 13 reais no brigadeiro. Aí botaram Agora. a porra do Gourmet, tu paga 20 te compra a merda de um brigadeiro com uma noz lá no meio não, da cara. É o que mesmo derna, o brigadeiro cara. com um negocinho a mais é. e Gourmet, R$30. reais. É, gourmet. Aí o cara põe lá um cachorro quente com uma maionese com ervas é gourmet pronto, não mas vai Adriano pagar. Adriano você não. não está pagando pelo brigadeiro você pela está pagando experiência. pela experiência de comer Ai, cara isso me deixa um pouco ah, puto se ah, todo, mais o gourmet, gourmet ou namastê? É por oh, favor oh. eu queria muito esse brigadeiro aqui ó mas sem a experiência tem como é. né? Eu só é. quero a, não, não. o, o leite condensado tempo. aí o chocolate Pergunta pra vocês, vocês odeiam mais o gourmet ou o gratidão? Muito gratidão também Oi. é foda. Um ah, a gratidão é foda. É. Gratidão. Namastê. É, Gratidão. E a gratidão no, na gratidão? Oh. É, oh. E assim, nessa pegada do, do coach aí, galera, vou contar uma história que aconteceu numa empresa que eu trabalhei. Cheguei numa empresa que eu trabalhei aí, e chamaram para uma palestra... Aconteceu é um negócio aí, mas eu não posso falar, mas foi engraçado. Chegou, chegou uma palestra aí numa empresa que eu trabalhei de uma co executive coach. Oi, olá, eu sou executive coach. É gourmet isso aí, viu? Isso é gourmet. So, executive, é gourmet. executive coach falou muito bem no LinkedIn. Aqui só não, não usa muito Teams. Né? Então só buzzword em <risos> inglês. E aí já começou a estranho quando a coach fala... Né? Não. Next level, tem que ativar seu next Think level. Next level. Já, já começou estranho, André, quando a, quando a coach vira e fala assim, então, por exemplo, eu, na minha vida, é, eu fico seis meses em cada país. Então eu viajo muito, eu não fico parada. Cada seis meses eu, tô, eu já comecei o dia, hein? é igual. Então, Priscila, minha chefe, estou ficando aqui, ó, seis meses eu vou ficar ali, tá? E tem que me continuar me pagando meu salário. Mas assim, ó, porra, esfrega na tua cara, assim, Não, né? Você já, já é um bosta. Começou eu começou estranho. Aí eu no grupo lá que eu tenho com os brothers, já <risos> doida, Falou, pô, tá boa essa vida. Aí começou. Aí ela começou com uma dinâmica. Vamos, vamos todo mundo fazer uma dinâmica. Vamos lá. Ó, eu vou falar cinco coisas. Vocês têm que me falar de uma... nota aí. De uma a dez. Aí começou. Como está a sua alimentação? Como uma está bosta, o seu sono? Né? Uma bosta. Como está o seu relacionamento Entendi, fixe, com, as tá com as pessoas? Como está a sua atividade física? E tem o quinto que eu não vou lembrar. E aí, beleza, aí todo mundo falou, tá bom, né? Minha alimentação, pô, não tô me alimentando muito bem. Por seis. McDonald's. Dormir, pô, não tô dormindo bem, né? Então, todo mundo preencheu. Ela falou, vou, vou pegar uma pessoa. Ah, não, não. Ah, não posso falar. Mas... Fala, fala, fala pode, vai. Falar, pode falar, pode falar. <risos> aí teve um cara que falou lá que que o meu sono é ótimo excelente então pega alguém alguém tá fudido no sono aí é, foi tipo não, com essas palavras mas assim pega uma pessoa ah, Zezinho como que tá o seu sono ela foi bem no sono ah, não, meu sono tá ótimo aí pega outra pessoa alguém aí, tá fudido no sono aí? aí beleza aí pegou outra pessoa e ela foi começar hum. a falar então como tá o seu sono né? Eu, eu tenho dias que eu não consigo dormir direito Ela não veio com nenhuma técnica, com nada Ela só falou, é gente, olha a importância De dormir bem, tá, tá, tá Aí eu fiz uma pergunta na lata Ô, coach, o que, que você acha De sono polifásico? A hora que mandaram a resposta pra ela Ela Então, gente, é que eu sou Executive coach, eu não sou especialista em sono ah, não, não. caralho Então o que você tá querendo me falar aqui? Aí eu brinquei no grupo. eu brinquei aqui no grupo, porra, pra alguém vir me falar que eu tenho que comer direito, dormir direito, me relacionar bem e fazer atividade física, eu preciso pagar a pessoa pra isso? Pra ela poder ficar. Eu acho que eu sou coach já. É, eu, eu falo acho que isso já é sou muito... coach. E assim, para ficar. E, a, pra, pra, pra, e assim, executive coach, deve ser uns diretores, uns CEOs, que já vem pagar uma grana pra essa mulher. Pra essa mulher falar, tipo, ai, durma bem, se alimente. Ela fala, porra, até eu quero falar, então, dorme bem aí, tá Converse nesse... com a sua esposa, com os é, seus é. filhos. Dorme bem aí, irmão, me dá um aí, vai, que eu quero ficar de seis em seis meses morando. Mano, e umas coisas é. doidas, André, umas coisas doidas. Não, aí... porque, é, esses caras trabalham, você pega executiva, aí, o cara não, trabalha 14, 16 não... horas por dia, né? Aí a vai galera... falar pro cara, ó, oh, chega em casa, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Falando, não, aí, e tá a galera bom. na empresa me conhece, sabe do meu jeito, né? O engraçado é que na hora que foi a minha pergunta, ela não respondeu, veio uns 10 lápis pra mim. Mano, mas a menina não respondeu essa pergunta. Nossa, que. Eu não mandou que isso? você procurar no Google, não? Que charlatão, tal? Porque, pra quem não conhece, o que é sono polifásico, né? Existe uma técnica que você dorme ao longo do dia curtos períodos e o seu corpo acostuma. Então você, por exemplo, dorme 20 minutos depois mais 20 minutos e de noite você dorme 4 horas. Então você dorme, tipo, pouquíssimo, mas o seu corpo, ele se acostuma com isso e você tá descansado. E aí tem, por exemplo, caras muito fodas que, tipo, passaram, queriam aproveitar melhor o seu tempo, eles faziam isso, acho que Einstein tinha sono polifásico, Leonardo da Vinci tinha sono polifásico, porque é uma forma de você dormir menos e mesmo assim conseguir descansar bem. É caras que conseguem atingir o REM, né, que eles falam, que é o sono profundo, coisa de minutos. E aí é uma coisa de treinar e acostumar. Todo dia, naquele horário, meia hora ele dorme. E ele consegue, naquele naquele momento, quando ele deita, um minuto o cara já tá em REM. E aí até tem um estudo que fala que das 7 8 oito horas, geralmente, que eles falam a gente dormir, não é as sete 8 horas que a gente fica em sono profundo. Então, essa técnica é meio que uma concentração de sonos ao longo do tempo, e uma depois no final maior, que você consegue aproveitar mais esse REM e consegue dormir bem, né, vamos dizer ah, assim, cara, é e aí você consegue aproveitar mais o seu dia, né, pô, se você só dorme 5 é. horas por dia, você consegue é. ter 19 horas produtivas, né, no seu dia. Eu, eu, eu não sabia que tinha esse nome não, mas acho que todo mundo já teve essa experiência, por exemplo, de você, pô, você dorme mal à noite assim, aí você almoça e dá uma, aquela cochiladinha assim de meia hora, Pô, você acorda revigorado, cara. É. E você padre... toca bem o dia inteiro depois, o, o resto do tá dia. tá ligado. Né? Eu não sou uma pessoa que dorme muito. Eu já acostumei a dormir pouco. Então eu vou dormir geralmente, galera, 3 da manhã. E acordo geralmente 8, 8 e meia. Eu durmo 5 horas por dia e pra mim tá ótimo. E aí, se eu durmo mais do que 8 horas por dia, que 5, às vezes vou dormir 8. Cara, na semana parece que eu acordo pior. Puta, hoje é 10 horas da noite e eu vou dormir. Vou acordar às 6. Eu acordo estranho. Aí no fim de semana Apagado. tudo bem. Porque eu acho que eu, eu na semana eu tô tão na correria que eu não consigo. Agora, no fim de semana, que baixa um pouco a, a minha ansiedade, vou brincar assim. Aí eu consigo. Puta, de sábado eu acordo 10, 10 e meia. Mas na semana, galera, eu não consigo dormir mais que 5 dias. E eu tinha. Sonho, né? Isso que é bom ter filho, né, Adriano? Acorda 10 ah, e é... meia no sábado. Mas é bom, mas é bom que. Cara, eu eu direto, não sei, eu sei o que é boa. isso há alguns anos. <risos> domingão, fala aí, domingão, 6 horas da manhã, papai. Papai, aí ah, é uma maravilha, cara. Ai. Tem dia que meu sonho sexual que falo, é dormir eu... abraçado a um travesseiro. Só, mas ó, Adriana, <risos> é o que eu sempre falo, anota, sabe por quê? Eles vão chegar na adolescência, aí vai ser a hora Sim. da nossa vingança, é. lembra? Ah, não, adolescente é, é. dorme pra caralho, pô. Adolescente dorme... Ah, morre. sim, não, Baixas mas favela, a gente vai, é. não, vai dormir menos ainda, porque vai sair pra balada, e como que você vai ficar em casa? É, então, aí você acorda cedo, seis horas da manhã você acorda também, mano. É, você véio, vai ficar é em claro, morrendo de preocupação, isso que vai acontecer. É, foi, mas foi engraçado, você deve o TV coach pra terminar, foi engraçado. Aí no final, cara, ela foi lá, oh, nada com nada, sabe? Não respondeu nenhuma pergunta de forma... Direta, Objetivo. E, aí, pô, e aí? Que merda, né? Tipo, não ajudou ninguém, no fim das contas, foi lá, falou um monte de coisa. Agregou alguma coisa? É. Você não é, sabe que eu vergonha. eu vergonha alheia, é só isso. Deu vergonha alheia. Acho que falando de coach assim, empresarial, eu acho que o melhor sistema, que inclusive é onde a, a minha esposa trabalha, né? É, eles fazem isso há muito tempo já, que eu, eu lembro dela falar disso há, sei lá, cinco seis anos atrás eles já faziam isso, antes de ter essa modinha aí de coach e tal, que é realmente dentro da empresa você elenca uma pessoa para ser seu coach, uhum. e aí eles têm um negócio que eles chamam de one on one, mentoria, você né? marca, é tipo uma mentoria exatamente, então você, marca com aquela pessoa, sei lá, uma vez por mês, ou a cada dois meses, e aí você bate um papo, fala, pô, como é que é aí, como é que tá, como é que tá seu dia a dia, pô, onde é que tá as suas dificuldades, né? E aí a pessoa mais experiente, é, e, e você já vai escolher alguém que você tem uma certa simpatia pela pessoa, você não vai escolher uma pessoa que você não gosta. Então você já tem a liberdade, a confiança para abrir assuntos que às vezes são um pouco espinhosos, né, alguma situação complicada que a pessoa teve e, e outra pessoa né? tem que ter confiança e aí a pessoa mais experiente vai ajudando e eu acho muito legal, por exemplo, ela uns anos atrás ela era a, a coachada vamos dizer assim, né, e hoje em dia ela é a coach, né? Então quando chega as pessoas novas, né, na, na, na, na empresa é, e tem algum contato com ela, elege ela como coach, e aí ela vai ajudando, ela fala, acha, ah, tem que ir por aqui, tem que ir por ali, até porque ela está ela construindo uma carreira bem legal também dentro da empresa, ela entrou como estagiária, e está tendo uma carreirinha legal. Você falou duas palavras aí... super importantes, né? Experiência e confiança. Exatamente. Então, eu acho que isso, às vezes, é muito mais válido, acho que as empresas deveriam é, investir mais nisso, em elencar dentro da empresa, aí você melhora inclusive até a, a conexão entre as pessoas, você melhora ali o convívio, né, porque as pessoas vão ter que se conversar mais, vão ter que se relacionar mais, e você, tem, você já tem aí onde vocês trabalham excelentes coaches, já tem, já tem pessoas Eu que, um ano vocês ano mesmo, gente, vocês dois aí... É, vocês dois mesmo podem ser excelentes coaches dentro da empresa de vocês, depende de um cara que tá chegando, ou às vezes um estagiário, né, que tá no começo de carreira A gente tem e tá na precisando. nossa equipe, né, Adriano? Todo é. mundo novo que entra, alguém da equipe tem que fazer, a gente fala que é o padrinho. Tem que Legal. dar um, um primeiro tempo pro cara, não é um coach em si, uma mentoria em si, mas é uma forma de, olha, tem alguém aqui para te ajudar, para quando você chegar, para entender um pouco o que, que é a empresa, né? Muita coisa muda, talvez, de uma empresa para outra. Então, a gente já tem esse conceito um pouco mais básico para todo mundo que entra. E também, nós hum, sabemos é excelente. excelente é Excelente. E, Me de outra. repente, assim um treinamento de, de um coach para vocês deveria ser um cara que vem ajudar a, a te ensinar técnicas. Ele vai te ensinar técnica não necessariamente que nem... Sei lá, você tem que dormir bem, comer bem. Pô, isso aí é muito beabá, né, cara? Mas então, coincidência... Assim, Coincidência é. ou não, André, o nosso trabalho, meu e do Elcio, né? E, e da equipe que a gente trabalha, é justamente mentoria, né? Mentoria num caminho que a, a empresa deseja chegar naquele tema que a gente trabalha, né? Porque no caso é DevOps, né? É, a gente tem aí uma missão de transformar as squads em full DevOps. Então, a, a, a gente chama de squad ali que foi formada, são pessoas com.. É, uma vasta experiência e, claro, cada um com pontos mais fortes em, em certos aspectos para que consiga é, juntar todas essas especialidades e fazer uma mentoria mais focada, né? Então, é justamente o que você está falando. O nosso trabalho é mentoria, né? Mentoria, construir um, um caminho para que, quem não conhece ou já conheça, mas precise de uma consultoria mais focada né então e eu estou lembrando aqui aí. também uma outra coisa é a, a, a, as empresas perdem grandes oportunidades também em utilizar ferramentas que elas já possuem vou dar um exemplo vocês provavelmente deve ter é, sistema de avaliação não tem com certeza Sim. o Adriano as não empresas... pegou essa fase ainda mas temos tem um sistema de avaliação começando que a pegar. <risos> Então, você, vai ter, você tem um sistema de avaliação, que em algumas empresas faz 360 graus. Você avalia os de, é, de, o, tanto de cima como de baixo, todo mundo te avalia, é. etc. E, e, e cara, isso é um grande momento que o gestor tem para fazer uma, uma, uma sessão de coach cara, com, com, com o cara da equipe dele. O que tem o gestor pega gestor? Tem um cara que pontos... não sabe fazer isso, cara, que dá um feedback muito eu... ruim, acaba cara, com eu acho carreira. Que é a carreira. Eu acho que a maioria não sabe, eu, eu, eu, pelo menos as experiências que eu tive até hoje com o um chefe fazendo é, é, as minhas avaliações, nossa, era, era horrorosa. É, eu tive gerentes e... bons e gerentes ruins, vou dizer assim, mas é, quando eu, o gerente era eu, ruim, eu... mano, os feedbacks que vinha eram umas coisas... Ah, você perguntava é, por é, quê? Mesmo. Por quê? O cara não sabe é, o porquê. É. Me dá um exemplo, me, é, dá, um me dá um exemplo, exemplo né? O cara fala assim, ah, você é tal, você é assim tá, me dá um exemplo que eu fui assim, que eu sou assim, porque assim, eu quero melhorar, eu quero mudar isso, mas cara, eu preciso entender uma situação que eu fiz isso, e eles perdem grandes oportunidades, cara. Vira uma reclamação, lembro, assim, né, não vira um feedback, é... vira um cara, vem falar mal, vira uma reclamação. Não, uma e também, e às vezes o cara não quer fazer. Ele acha uma injeção de saco. Tem muito gestor, ainda ah, mais porra, na área de TI. Faz essa merda. Né? Tem muito gestor na área de TI que virou gerente, coordenador, cargo pessoas, que a gente fala lá na empresa. E, e não gosta de trabalhar com que pessoas. Que não gosta, mas queria o quê? Subir de cargo. A e pessoa não estava preocupada mais. em fazer algo de gestão. Ela não gosta de gestão de pessoas. Ela gosta de falar que ela é gerente. Ela é coordenadora. É. E aí o que acontece? É. Você pega um cara que talvez era um bom programador poderá ser um especialista, por exemplo, e transforma o cara numa coisa que ele não é bom. E aí esse cara acaba ferrando toda a cadeia dele, né? De pessoas que ele teria que fazer a, co a coordenação de pessoas, a gerência de pessoas. Por isso que hoje, graças é a Deus, na equipe que eu o Adriano tam aí, não podemos reclamar nem da liderança do Adriano, que é par meu, nem da liderança geral da nossa área, que é a Priscila, né? nossa gerente. São pessoas extremamente pessoa, né? preocupada com as pessoas, preocupada em dar o melhor feedback, preocupada em fazer com que a gente entenda o caminho que a gente tem que seguir. E isso é uma boa liderança de carreira, de pessoas, né? É. E, e, e o é um contrário coisas... também... Vai lá, Adriano. Pode... Só completando o que o Elcio falou, André, uma das coisas que mais é, me fez bem escutar, né, que no caso é a Priscila, ela virou pra gente e falou, eu não vou... Eu vou, né? Fazer de tudo para não cometer os mesmos erros que que cometeram quando wow. eu eu tinha gerentes né acima de mim então é, é e você vê que ela é muito esforçada nisso né nessa questão de é, trazer melhores experiências né e a gente constrói isso junto né ela não tem a verdade absoluta porque ela constrói isso com a gente então isso muda todo o jogo cara é, parece até meio sonho que a gente fala como é que ela chama já... Priscila, Priscila, nossa gerente Ô Priscila, é aqui, né? queremos você aqui, oh. hein? Aí, ó, vamos trazer a <risos> vamos Priscila trazer é aqui, é de... Priscila é top. Ah, eu ia falar que é, o contrário também é verdadeiro, né? Vezes, vocês estão falando assim, pô, às vezes o cara é um excelente cara técnico e, enfim, quer um cargo de gerência, ou seja, pelo título, ou seja, por um salário, e às vezes é, você acaba perdendo um cara bom técnico uma posição que não é a melhor para ele. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes o cara não é tão bom tecnicamente, mas o cara é excelente em pessoas. Isso a gente vê muito no esporte, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Bernardinho do vôlei. Cara, ele não era um ótimo jogador, um cara ao, é, é, dos tops. Ele era um jogador mediano. Mas como treinador, ah, é acredito que hoje ele seja o um maior treinador, o melhor da história do vôlei. Não sei é, é, se tem algum outro que chegou tem os mesmos números que ele acredita que não. Tem até um livro que eu, eu quero ler dele, que é, se eu não me engano chama Transformando o Suor em Ouro, que é, é, é até antigo, esse livro eu fiquei sabendo esses dias que ele escreveu esse livro, muitos anos atrás. E ele conta toda essa trajetória, né, de como é que é você pegar um time e transformar ele num, num time campeão. E, e às vezes a, as pessoas é, não... É, não valorizam tanto isso, acho que o cara que tem que ser o, o gerente, tem que ter também, tem que ser o cara é, tão bom tecnicamente quanto o que está sendo liderado, quer Se dizer, o uhum. cara que está sendo liderado, fala, ah, esse uhum. cara não sabe porra nenhuma, é meu chefe, então complica, ele, não né? consegue, é, ele não consegue, ele é não consegue ver que também as empresa é que a gente trabalha, que a gente né? trabalha hoje, porra, ele é nem estudou no item quer ser meu chefe, pô. É, da hora que na empresa que a gente trabalha hoje, Adriano, né? Hoje, está se dando muito ênfase, que a gente fala que é a carreira Y, né? A empresa que a gente trabalha hoje foca em gestão de pessoas e liderança técnica, especialista. Eu, por exemplo, sou especialista. Eu não sou mais analista, eu sou especialista num tema técnico. Eu sou par, por exemplo, do coordenador do Adriano. Eu não faço gestão pessoa do Adriano, mas eu faço gestão técnica de como, por exemplo, ajudar o Adriano em algum assunto. Então o Adriano tá lá direto, né Adriano? O Adriano tá enrolado com alguma coisa, puta, o senhor, o que eu passo aqui, cara? Putz, esse caminho, fala com essa pessoa... Eu encho o saco aqui. do Elcio, viu? Não, é, mas é, é, é, como diz, estamos aí pra isso. Então é legal que as empresas estão valorizando essa parte técnica agora, o que, que eles perceberam? Ficou muito estigmado nos anos passados de que gestão, liderança, né? Fala que liderança é um cargo, liderança não é um cargo, só que a galera tinha o quê? Cargos de liderança voltado para coordenador, gerente, que é uma coisa mais para pessoas. É um cara que é um cara que é sênior, um analista sênior que está naquela fase de o que, que eu faço agora? O que estava acontecendo? Ele era um excelente programador e ele não é um cara igual a gente falou, que gosta de gestão de pessoas? O que eu faço com esse cara? Eu tenho muito para mim, aí é uma coisa minha, e para mim, cargo de sênior em empresa é cargo de carreira, na minha opinião. Qual que é o problema se o cara quer ser desenvolvedor o resto da vida dele? Ele ganha bem para aquilo. Só que entrou muito eu, mal. Eu vou fazer só um adendo, Elson. E aí, isso, além disso que você tá falando, ainda tinha... Era, é, essas pessoas ainda eram mal vistas no mercado de trabalho. É, né? Porque não é, é considerado como acomodado. Não exatamente. quer evoluir. Não quer evoluir, é acomodado. Não, mas peraí, como assim acomodado, cara? O, o, o fato de eu querer, no caso de você... Não, é, eu, eu, pô, cara, eu quero ser um programador... Acomodado. É, pô, o fato de eu querer ser programador, mas eu sei programar em 50... É, é linguagem diferente que eu aprendi ao longo de todos esses meus anos aí de, de, de carreira, foi que eu sou acomodado. É então, uma e coisa não tem nada a, a ver assim, com a outra. É eu particularmente e... trabalhei já com, inclusive recentemente, é, e um amigo meu falou, cara, eu quero ser programador sênior o pro resto da minha vida. Eu não quero eu gosto, coordenação, né? eu não quero ser líder técnico, eu quero fazer isso. Cara, e ele falou assim, pô, cara, você tem todo o perfil pra ser líder e tal, técnico, na época eu era lá mesmo, né? E aí ele falava, cara, eu, porque eu queria indicar ele, né? Quando eu tava saindo de lá. Ele falou, cara, eu não quero, não faça isso, não me estrague a minha vida. Aqui. É, assim, eu quero fazer isso. Cara, tudo bem. Exato, e qual é o ponto? O pessoal fica na noia, de cargo, de poder, de ego. Isso. Cara, não é. precisa. Eu tenho um cara que ele não tá mais no, no, no banco que a gente trabalha hoje. Ele era um cara dessa pegada. Ele já era... Acho que, a gente deve ter a mesma idade do Adriano, esse cara. Que era um brothers meu aí. falou com ele até Louco hoje. porra. Novíssimo, né? Ele, <risos> ele era um excelente desenvolvedor. E ele sempre falou... Eu quero continuar... Eu adoro o desenvolvimento. Eu não quero virar coordenador. Nem especialista se bobear. Eu quero, eu quero trabalhar com isso. Porque especialista também chega a ser... eles falam que é um cargo... que eu não gosto de falar disso. Cargo de liderança. Que não existe... Mas o papel de um especialista tá muito mais para liderança. Não que eu não ponha a mão na massa, eu meto a mão em um monte de coisa. Só que eu tô muito mais lá que do coach, para ajudar as outras pessoas a fluir melhor o trabalho, no viés técnico. E não é para todo mundo, não é todo mundo que quer ser isso. E aí, o que, que acontecia no, nas empresas? Não só onde a gente trabalha. Ficava muito essa noia, igual você falou. Não, se você não quer ir para o próximo passo, você está acomodado. E aí que é como me acontecia? Ai, mas o cara tem 50 anos e é um analista sênior? E é muito caro para a empresa. Cara, qual é o problema do cara ganhar 20 mil como analista sênior? Mas sei lá, é o cara que ele resolve qualquer problema. E não é só porque ele não é gerente que ele não pode ganhar 20 mil. É o cara que tem que ganhar o dinheiro dele bom no cargo dele. Então, eu falei, isso é uma coisa muito minha, eu já conversei com outras pessoas, tem bons argumentos também, que deveria dar o próximo passo, só que a empresa tem que dar oportunidade. Igual agora a nossa empresa, né, Adriano, tem se falado muito do especialista. Então, a empresa está sim fomentando agora para quem é senior técnico dar o próximo passo. Mas, de novo, é, o especialista ele vai assumir muito mais um papel de como eu ajudo... As pessoas, o banco em si, a andar com a parte técnica e não necessariamente só programando. Então, um cara que começa a ir para os cargos de especialista, ele vai aos pouquinhos deixar de ser um programador. Então, se o cara gosta daquilo ele quer só viver daquilo, né? ele, ele deveria ser um analista sênior até o fim da vida dele, sem problema. Só que a gente tem muito esses preconceitos do passado aí, né? Você tem que evoluir na carreira. Todo mundo que entra é, júnior é um... tem que virar CEO um dia. Não, é. não, velho, sabe? Eu acho que tem um amadurecimento das empresas também, né? As relações. Elas, elas perceberam exatamente isso. Exato. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo tem o perfil. E, não tem, e todo mundo quer ser reconhecido. Essa que é a verdade. Isso, Nós, você, como você, seres humanos, que ser a, gente com a gente quer, quer ser reconhecido, reconhecido. Não, não exatamente cargo. é o poder, é. É. é um pouco do ego, né? Tem gente que bate... Ah, eu sou gerente, eu sou superintendente. Está muito mais pelo ego do que até pelo salário. Tem muito analista sênior aí se fobia, nos bancos grandes, que tem 20, 20 e poucos anos de banco como um sênior, talvez deve ganhar mais que gerente. Então, Sim. é muitas vezes o cara vai muitas vezes querer subir de cargo pelo ego, para falar que é, e não pela importância de saber que eu sou um cara técnico que vai ajudar outras pessoas, ou que eu sou um gestor de pessoas e quero muito ajudar as pessoas. E aí acontece o que a gente falou, né? Ficam os coordenadores, uns gerentes aí que não sabem dar feedback, não sabe fazer uma mentoria, e isso estraga toda a equipe, né? Com certeza. Até, até fazendo um gancho também, a gente tava, é, estava falando aí da, da gestora de vocês, né? Que ela comentou que ela tenta hoje não cometer alguns erros que, é, é, ela, que aconteceu com ela, né? Algum, algumas situações ruins... Que aconteceu com ela, ou tenta não seguir alguns exemplos, né? Eu estava lembrando aqui, é... na época que eu estava na aeronáutica, já comentei aqui né, no, no episódio anterior, eu servi aeronáutica durante o tempo que eu, eu fiz faculdade, e aí onde eu estava de serviço, né, a gente tira a guarda no quartel né, de 24 horas, e as, os meus plantões sempre eram no aeroporto. Então a gente, um dos nossos trabalhos lá era receber os aviões militares, né? E se eu não me engano era num sábado, assim, à noite. E normalmente final, sempre é tranquilo, né? Aqui na, na, no CTA, em São José dos Campos, é sempre tranquilo, mas final de semana normalmente é até mais tranquilo. Então, o, se eu não me engano, o sargento tinha ido jantar, o tenente acho que tinha ido fazer uma ronda, que era oficial de dia. E aí eu recebi né, o rádio da torre e falou, ó, oh, tá chegando um avião tal. É, daqui tantos minutos, eu falei ah, ok, fui lá, recebi o avião, fiz lá com a, igual no aeroporto lá com o negocinho, que é o momento que a gente sente poderoso, né, que a gente manda o avião parar, tá? ele para a hora que você quer, ele para mesmo, ele freia, aí beleza, tá aí desceu, o cara, o cara ah, deve xingar tá ele, bem, né? ainda bem. Deve xingar ele é, uns 15 é. nomes, mas para, né, o que que esse bosta tá mandando ele parar, é, da mãe, né? é. E aí, beleza. Aí desceu, um, era o um Major, né? Apareceu ser continência. Boa noite, Major. Tudo bem? Ele falou: Tudo bem. Ele falou: ah, Queria falar com o oficial de dia. Aí ah, ele Pô, não tá. Ele tá na ronda, né? Tá aí o sargento de dia. Aí ele falou: ah, Tá jantando. Aí deu uma bugada nele assim. Ele: Tá, mas eu quero falar com alguém que valha. Nossa. Falou você, né, gente? Eu queria. <risos> me traz alguém aí que é gente Nossa. aí, né? Uhum. É, não, aí eu, eu buguei, né? Eu, falei, eu fiquei com vergonha é, aqui, tá? Quer <risos> falar ali. com alguém que ó, quer falar com alguém que valha? Cara, ganhou tá um mudado. É, legal líder. Pô, beleza, era um soldado, mas, cara. tava ali de plantão, tava, né, de guarda, com uma, uma pistola 9mm na cintura, né? Acho que também ele nem não, não, não tem amor à vida, né? Você, você tem um cara maluco, retardado, dá um tiro no cara, né? <risos> É, mas assim, eu, eu peguei e falei, ah, tá, com licença, eu vou, vou ligar ali, pro, vou tentar encontrar o sargento ou o oficial de dia para vir falar com o senhor. E aí, da mesma forma como você comentou da, da Priscila, isso eu tomei como lição, né? É, primeira coisa, cara, respeito, né? A gente nunca pode perder o respeito pela, pela pessoa, independente se ela está hierar hierarquicamente muito abaixo de você, é, cara, inadmissível, né? E eu lembro, e, e ficou muito guardado o sentimento, então toda vez que você desrespeita, é, se eu desrespeitasse alguém, eu, sabia, eu saberia exatamente como aquela pessoa ia se sentir, porque eu me senti daquela forma, né? André, então, você, não, que... você não usou aquela frase daquela empresa de shampoos famosa? Você foi lá, Porra. tipo, no seu líder e falou assim, eles estão pedindo você lá. Por quê? Porque você vale muito. <risos> Era uma boa, dava pra usar essa aí. você vale muito. Olha, cara, que vale. vale muito. Você vale muito. É. Mas, enfim, fica a lição, né, cara? É. É... E assim, de novo, né? Acho que é, é sempre bom lembrar, não, nunca generalizar, não tô generalizando, conhecer pessoas extraordinárias é, dentro da, da aeronáutica. Mas como a gente falou, gente ruim, gente boa, tem tudo quanto é lugar. Cara, é, isso quando aí eu me lembro... Eu me lembrei aqui, eu tive um, um chefe muito bom onde eu trabalhei, Gustavo Correia, eu gosto de falar esse nome porque é, é uma pessoa ímpar também, sabe? Foi, foi meu gerente, ele era, ele era gerente da TI lá, né? Do Brasil aqui da empresa. Cara, é uma pessoa ímpar. Sabe aquele líder que, cara, você fica até mais tarde, sem hora essa, só pra não deixar o cara na mão? Fiz isso algumas vezes... Você tá ali por ele, sabe? Você tá ali, sabe, por ele, Você pelo filho. Você acredita no, no propósito da coisa, né? Não, cara, é uma. E assim, cara, a gente até brincava, né? Que ele nervoso, o batimento cardíaco era assim, ele rindo era assim, ele triste era assim. Era um cara que vivo. tinha um controle emocional, cara. Ele tem, na verdade, ele tá vivo, tudo. Ele tem um controle <risos> emocional, cara. É invejável, cara. Eu, eu assim. É, pelas pessoas eu... calmas, né? E aí, sabe, eu acho é que vilão. o líder é aquele que deve, pelo menos é o, é o meu conceito, né? Que começa a te inspirar você fazer igual ele. Então, você fala, hum. puxa, nessa situação, é, nesse caso, né, que eu tô falando, o Gustavo Correia agi... iria agir como, né? Então, é. Aí você começa a se colocar na situação. É, de quem é seu espelho de liderança para começar a... Ah, isso, a, é muito, a entendeu? isso é muito assim. Isso é muito... A Priscila, Eu acho que exemplo, é um líder né ela me influencia muito nisso. A gente brinca é. lá, né? Que ela, a gente brinca que a Priscila é a pessoa que bate, mas bate com a luva de pelica. É a pessoa que fala nesta, neste tom. Então, é. Adriano, então, Elcio. Só que vocês fizeram errado, né? Ou seja, mano, ela acabou de dar porrada, tipo, só que ela tá isso a gente vai pegando, eu pego muito disso agora, eu aprendo muito porque eu tô com ela ela é a minha mentora então eu entrei numa reunião, deu um conflito esses dias aí galera, eu entrei numa reunião e eu até depois mandei pra Priscila, me senti a Priscila Style aqui agora porque <risos> eu fiz exatamente igual ela e deu, sabe quando dá super certo? Foi, tipo assim, não eu, se os caras vieram falar um negócio comigo, eu falei então, o que aconteceu? aí explicar explicaram a história então, deu problema como que você pretende resolver? Cara, eu falei isso. Aí o cara já começou a se enrolar. Não, você tem que entender. Eu falei, eu entendo. Só dá desculpa, só me fala o que você pretende fazer pra resolver que isso não acontecer mais. Cara, eu não falei alto. Eu não briguei. Eu o eu, Adriano não me conhece, eu sou falou que todo mundo tava ferrado. Eu, falo, que agora eu negócio... falei que fudeu tudo. falei, tá bom. Falou que ele só tinha uma bala para ele tinha que matar o urso? O <risos> urso tá foda. vindo, hein? Tá lindo. Tá lindo. E é Já legal um show, isso, sim. né? Porque você vai se baseando, você vai capturando Ó, quem não viu, um tá no das... primeiro episódio lá, tá? Quem não vou viu, deixar tá depois o primeiro episódio aí, no, primeiro episódio, aí no, no card aí. Mas é legal, né? Porque vira uma fonte de inspiração para você, né? Você se inspira. na igual, vou falar de Tipo, tem lideranças mundiais que as pessoas se inspiram. É legal você não precisar sim. se inspirar em alguma coisa mundial. Sei lá, pegar um Barack Obama tem que numa, pagar, sei lá, uma bagatela para ela ver o barato que o bom falar, cara, você não precisa, né? Igual a gente falou, na sua é. empresa tem uma pessoa assim, procura, né? Procura as pessoas Esse exemplo aí empresa. da empresa do, da esposa pro, do, André pro, do André aí, exatamente. É perfeito, cara. Você vê, né? Ela era, é, tinha uma pessoa fazendo a mentoria dela, ela pegou uma experiência na empresa, é, perceberam que ela teve uma evolução, com certeza, e agora ela passa a ser a mentora. Então, a empresa construiu, né Exatamente. deu a chance né, daquele colaborador internamente se desenvolver, vira o valor e hoje ela ela instrui quem tá chegando né então cara isso tem um valor né para empresa porque você se faz parte daquilo né você só não tá ali né você se faz parte né é. então é, é fantástico cara é Eu... legal então e assim é... Galera, é o que a gente também falou tem profissionais bons tem profissionais ruins se tiver algum gestor algum coach aí que não gostou deixa um comentário Procura a gente, a gente talvez chame vocês aqui para bater um papo com a gente é, A intenção não foi falar mal Como Exato. na... É, a minha área não é coach, a minha área é programação, né? Mas como tem pessoas também que, cara, não vai bem Tem programador bom, programador ruim, como toda produção que a gente já falou, né? Então, se é, você é coach, e... se você é gestor aí, você não gostou, não concorda com isso que a gente falou Comenta aí e, e até chama a gente, talvez tá? a gente chame você aqui para também ver o seu lado, né? A gente tá vendo muito é. o nosso lado, a gente tá aqui falando, a gente não quer também ser o dono da verdade, né? É igual o 13 e a é muito gente... isso, né? A gente não. conversar de assuntos aqui, poder conversar na boa. E Mas a gente daí... deixou exemplos perfeitos aí, né, Elcio André, de, de coaches que, que São foram, bons. pelo menos, fundamentais. Sim. Na minha vida eu tive um coach aí fundamental, né? Ele não se chamava de coach, porque na época é, não tinha isso, Herbomarco. foi a gourmetização. Mas foi uma bênção na minha vida e um mentor, né? Um mentor, o mentor aí que fez toda a diferença e faz diferença até hoje na minha vida, né? Ah. Até hoje, os ensinamentos dele, eu, eu me pego. que que o seu Jaime iria fazer aqui? Eu, eu sempre faço isso, né? Bom, pessoal, chegou o fim aí, o segundo episódio do Trezepada. Falamos bastante aí de coach, carreira, foi um assunto bem legal. Queria agradecer aí a o André, o Elcio. É... querem deixar algum recado aí pessoal Opa. valeu galera mais um episódio aí super legal super importante de carreira Igual a gente comentou também né Adriano não gostou ou gostou comenta talvez você que gostou a gente pode chamar você para dar bons exemplos alguém que não gostou a gente pode trazer para dar a visão de quem não concorda com a gente vai ser excelente né a brincadeira do treze para a gente poder conversar galera a gente não quer ser tão politicamente correto a gente quer poder falar à vontade se não gostou, tudo bem, vamos conversar, vamos ver o outro lado da moeda, né? Exatamente, e também deixa nos comentários aí se tem algum assunto que vocês querem que a gente fale aqui, um pouquinho mais, é, deixa nos comentários que nos próximos episódios a gente fala, tá bom? Isso aí, muito Falou, obrigado, tchau, tchau. valeu, tchau!